Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Passamos agora para o tema quente da inflação. O que é que nós vemos aqui? A inflação está em máximo dos últimos 40 anos, é o que tem sido noticiado por todo lado, por isso não há muito a acrescentar neste campo. Vemos que é a energia e também a habitação que representam as maiores fatias ou os maiores crescimentos na inflação nos últimos meses, pelo menos no último ano, ano e pouco, é isso que tem acontecido, a energia e e a habitação aqui a crescer violentamente, mas também podemos dizer que a alimentação tem sido responsável por, por estes aumentos generalizados dos preços ao consumidor. E para onde quer que se olhe a inflação está aí para ficar, pelo menos temporariamente, temos índices de inflação acima da média, tudo o que tu vis aqui a vermelhinho são valores altos, ok. Tudo o que tu azul são valores bastante baixos de inflação. Mas tirando aqui alguns países emergentes, como Japão, China e Indonésia, ok, o Japão se calhar não é tão emergente assim, é desenvolvido, na é verdade. Mas países asiáticos, ok, temos aqui inflações ainda relativamente baixas, entre os 2% e 4%, tudo o resto está, como vês, bem acima de, da sua média. Quando olhamos para mercadorias, o que é que nós vemos? A maior parte delas continua com preço acima da sua média, ok? Mas há que também ser otimista e contrastar com o anterior guia para os mercados da chip Morgan que eu apresentei aqui, em que os preços estavam bem mais esticados. Por isso já começou a haver alguma correção nas mercadorias e... Uma vez mais, volto a dizer, estes ciclos são mesmo difíceis de apanhar, pelo menos com o timing certo, por isso cuidado com isso. Agora, o que é que nós vemos aqui? Contribuição para a produção global de certas mercadorias. A Rússia, aqui na produção de paládio, representa 40% do paládio produzido a nível global. Ou seja, as sanções que estão a ser aplicadas à Rússia neste momento, vão ter impacto em todos nós, cidadãos do mundo, ok? Tudo o que seja aqui eh, mercadorias industriais, metais industriais como paládio, platina, etc., vão, eh, vão, vão, vão impactar aqui a nossa produção, até porque nós estamos numa era digital, usamos cada vez mais destes metais industriais para a produção de chips, para a produção de computadores, telemóveis, etc., mas também em termos de gás e petróleo, já sabemos que a Rússia contribui com uma fatia considerável a nível global, também com fertilizantes, okay? estamos a falar de 16%, e com a invasão que a Rússia fez já à Ucrânia desde, desde, o, desde o primeiro trimestre deste ano, não é já, já vão mais de 4 meses, então, temos aqui a Ucrânia que representa cerca de 10% de, de alguns produtos agrícolas na produção global. Temos aqui uma situação realmente desafiante do ponto de vista de mercadorias, não é brincadeira nenhuma, e realmente esta, esta situação de, de conflito bélico tem vindo a prejudicar principalmente os consumidores que precisem mais. Destas mercadorias. Agora, o que é que nós vemos aqui? Inflação uh, face a, a impactar aqui negativamente os retornos que tu consegues obter se ainda tens o dinheiro parado no banco, ok? O que é que nós vemos aqui? Linha azul mostra-nos as rentabilidades do, do, do tesouro norte-americano, está aqui quase nos 3% neste momento, mas rentabilidade real. Quando se lhe é subtraída a inflação, então estamos a falar de uma rentabilidade real negativa em 3%. Ok? Volto a dizer: apesar das taxas de, de, do juro das obrigações norte-americanas de longo prazo, a 10 anos, estarem a oferecer cerca de 3%, quem tem dinheiro investido na poupança, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em Portugal, está a perder valor para a inflação. E se queres mais provas disto, aqui tens esta imagem que acho que diz tudo, para... não há, não há, ok? Não há como cobrir a inflação em termos de educação, em termos médicos, em termos de casa, tudo o que tu vês aqui, não consegues cobrir se tens dinheiro parado nas contas de poupança. Boa sorte para cobrir o aumento dos custos de educação, medicina, casa, etc., mantendo o teu dinheiro parado no banco, ok? Boa sorte. E para combater esta inflação, ou para tentar combater esta inflação, a Reserva Federal norte-americana tem vindo a subir as taxas de juros depois de terem estado a zero tanto tempo, atualmente vamos aqui com 1,63%, há projeções para que até ao final do ano cheguemos aqui a cerca de 3,4%, o que representa mais do que dobrar as taxas de juros nos próximos seis meses, isto seria violento temporariamente para as ações, porque as taxas de juros funcionam com uma gravidade para as ações, quando as taxas de juros sobem, normalmente os investidores ficam muito em pânico e então as ações começam a descer, mas... Como sempre, depois é, é, é, as perspectivas são para normalizar aqui as taxas de juros e apesar de não haver um consenso completo, é para estar aqui alguns entre os 2,5% a 3% uh, nos próximos 2, 3 anos. Claro, nunca ninguém sabe o futuro, a meu ver os bancos centrais vão procurar agora as taxas de juros sempre ao mínimo possível, não quero dizer que seja a 0%, mas talvez aqui mais perto dos 2%, okay? ou algo dentro do intervalo de 2%, 3% é algo interessante. Agora, estamos longe da situação que aconteceu entre 2005 e 2008, e também entre 2000, 2001, 2002, mas acho que ninguém quererá vir outra vez a ver aqui esta taxa de juro entre 5% e 6%, que é bastante doloroso para os consumidores. É bom ver que a Reserva Federal Norte-Americana está a planear diminuir os seus ativos no balanço. Para mim foi absolutamente extraordinário o que eles fizeram, mais do que duplicaram o seu balanço devido à pandemia. Repara aqui, 2020 estava perto dos 4 trilhões, e passou para 9 trilhões até 2022. É mesmo a altura de pôr o pé no travão, de começar a, a, a retrair ou a vender aqui estas, uh, este balanço, porque senão podemos ter um problema muito grave do ponto de vista de controlo monetário. Agora, a Fed está bem à frente dos restantes bancos centrais em termos de venda de ativos, depois de 2020 ter comprado massivamente ativos, tal como fez o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão também. A Fed está, sem dúvida alguma, à frente de todos os outros bancos, está a vender, enquanto que, por exemplo, temos o Banco do Japão, ainda a comprar ativos, embora muito mais ligeiramente, e o Banco Central Europeu aqui a olhar à espera de ver o que é que está a acontecer no, nos mercados, ok? Está atónito completamente.